Olha, comentando sobre a CPMF, é um imposto, de certa maneira, justo, porque todo mundo que tem conta em banco, talão tá de cheque, paga. Né? É ruim para a maioria, mas a maioria não tem dinheiro para pôr no banco, então não paga o imposto. Então quem vai pagar esse imposto é quem está... É Livre de pagar pela lei, tipo os evangélicos, os jogadores de futebol, os narcotraficantes, toda essa é, turma aí que ganha muito dinheiro sem trabalhar. Né? Então, é, é, nesse sentido, o CPMF é super justo, porque ele vai pegar, fazer, a pessoa está movimentando em cheque aquela fortuna, né? ela está pagando alguma coisa, né? dos males o menor, paga pouquinho, mas tá, já é uma coisa clube de futebol vai pagar, porque vai lá a transação, 300 milhões vai para a Europa sem pagar imposto. Aí passa no cheque, os 300 milhões vai pagar um tantinho de, de imposto aí para o governo. Né? Porque nós temos que incentivar o governo a arrecadar o dinheiro e depois cobrar que o governo não gaste esse dinheiro só em cafezinho e prostituta. A gente quer que eles façam obras, hospitais, querem que fazemos funcionar os hospitais. Né? Dá condição ao povo ter uma sociedade é, melhor. Né? Então tem que ter o dinheiro. Né? Agora, a maioria do povo não recebe no banco, não tem conta em banco, não tem nada, é fora do mundo. Né? Ainda mais no interior, que o pessoal está na lavoura, não tem nem noção do que está acontecendo no mundo. Então eles não vão pagar o imposto, vão receber o benefício se a gente cobrar o governo a aplicação desse dinheiro em coisas visíveis que a gente possa ver, né? Porque a gente paga e não sabe o que vai feito com o dinheiro, né? Então vamos ver, né? Mas é, é, a princípio o CPMF é um, o imposto mais justo de todos porque ele é cobrado até de quem é isento pela lei. É um imposto que contraria a própria lei que um político faz, entendeu? É um pega para capar isso daí.